E aí pessoal, Dep 0 na área, beleza galera? Seguinte, mano, hoje trazendo esse novo lançamento aqui da Ubisoft que é o Salt Park Phone Destroyer, mano. Eu achei muito interessante por parte da Ubisoft. Ela apresentou esse jogo na E3 deste ano 2017 e liberou em soft launch para o Brasil, mano, coisa que quase nenhum desenvolvedor faz, liberar em soft launch para o Brasil, geralmente para Filipinas, Canadá, e ela liberou para o Brasil, ou seja, a gente está podendo ter o acesso antecipado do jogo, e para você fazer o download, basta você acessar o primeiro link da descrição que já vai ter acesso direto, vamos conferir aqui a intro lembrando que não se esqueça de avaliar deixando o seu gostei, tá galera? E se você não é inscrito, inscreva-se no canal porque sempre tem jogos divertidos e novidades, notícias e etc. Vamos lá, o jogo ele é um RPG, tá? E vamos ver aqui ó, unidades com caça-chefe no nome só atacam líderes inimigos. Vamos ver. O trailer pareceu ser muito bom. O trailer que foi apresentado na E3, tá? E aqui no canal também tem, caso você queira. Então, aqui a gente tem a possibilidade de personalizar. Vamos dar um personalizar aqui, só pra ver como é que tá, enquanto baixa o conteúdo. Então, aqui a gente pode escolher cor, o sexo, né? No caso, vou colocar aqui masculino aqui. Aí dá pra... Colocar assim, ó, carinha de bravo, tá ligado? O olho meio... <risos> Easy! Colocar o olho do Easy. Easy, pesadão! Ó, dá pra colocar um cabelo de menino. <risos> Vai ficar muito escroto, velho. Eu vou colocar assim, ó. É homem com cabelo de mulher, birolho. Tá ligado? <risos> colocar um... É, dá pra colocar um chapéu, dá pra colocar uma roupa. E acho que é isso. Deixa eu ver aqui o que esse botão faz. Parece que... Ah, isso daqui é pra... para compartilhar, né, galera? Então, aparentemente... Vamos... Quer restaurar o avatar? Não. Então, aqui a gente tem várias formas de personalização, ó. Aqui a gente consegue dar um... Rotacionar ele. Deixa eu ver se tem mais coisa. Tem aqui, ó. Deixa eu virar ele pra frente. A boca... <risos> Uma menininha travesti Safada E aqui o que é? Ah, dá pra colocar um Colocar um bandagezão aqui, ó Tem que baixar os dados Eu não sabia, mano Mas vamos aqui, ó, menininha de bigode <risos> Ai, caramba Vou deixar assim, não Tipo, bem travesti Mesmo, tá ligado? Não, vou deixar assim, assim, assim Bem safadinha Bem safadinha Deixa eu ver o que dá mais pra personalizar aqui, mano. Ah, ó, tem muita coisa aqui embaixo ainda. Quer dizer, tem só o óculos agora. Colocar o óculos. Nossa, esse óculos nada com nada, mano. Nada com nada, puta merda. Colocar esse óculos. Então, eu vou fazer um corte no vídeo agora. E já já eu volto. Então, retornando aqui, já baixamos. Tem dados adicionais 131 megas. Vamos agora em jogar. Já terminou sim. Meu pirralho, mano. Soul <risos> Park é muito louco, né, mano? Quem já assistiu, não tem como não gostar, tá ligado? O humor ácido deles, tá ligado? Violento. Os bagulho muito louco, tá ligado? Então vamos lá. É, vamos entender aqui como funciona o jogo. Me arrasta, vá embora moleque, me arrasta para o campo de batalha. Então vamos arrastar ele aqui. Então beleza, vamos entender como funciona a mecânica do jogo. Alto, cara pálida, sois duas, maior guerreiro dos telefones. Fones. Cowboys não passarão. Vamos entender, pera lá índio, tem um dialogozinho. <risos> Tá, então vamos lutar, beleza Então como funciona Eu sou um tanque Os tanques são lentos, mas aguentam Quantidade enorme de dano Agora vamos arrastar esse card para cá Vamos colocar o pistoleiro o pistoleiro ataca a, a distância, beleza então, tipo, o sistema, ele é um RPG, né? Num sistema parecido com Clash Royale. É jogo baseado em turnos, né, galera? Jogo baseado em turnos, onde cada card tem uma característica, entendeu? E aí você vai usar, ó. Os assassinos têm vida baixa, mas causam dano imenso. Olha só, uma tesourada matou o índiozinho. E agora eles vão para a unidade, é, tentar atacar a unidade principal, que seria é, que, que é como se fosse o castelo no Clash Royale, por exemplo, né? Tô dando exemplo do Clash Royale porque hoje é o jogo mais popular desse segmento, né? Então, parece que vencemos. Então, é assim, o jogo é baseado em turnos, tem os cards, cada card tem uma habilidade única e você vai usar isso de forma estratégica aí para vencer no, no game, né? Possivelmente ele é multiplayer também, veremos agora eu ainda não cheguei a analisar essa questão esperar carregar aqui 93%, lembrando se você tá gostando, não se esqueça de deixar o gostei, quem quiser baixar o primeiro link da descrição ele está em soft launch para o, pa o Brasil, ou seja, estamos tendo o privilégio de poder ter o acesso antecipado ao game, mano. Olha só. Ubisoft virando os olhos para o Brasil. Isso é muito interessante. Bem plausível, na minha opinião. Que a gente sempre foi deixado de escanteio aí. Para a maioria dos desenvolvedores. parando no 93%. Parece que não vai mais. Vou dar um corte aqui. Bom, conseguimos sair aqui daquela tela de carregamento. E olha, você vai recebendo mensagens como se você tivesse no iPhone, tá ligado? Várias mensagens, vamos dar um continuar aqui. Vamos tentar fazer mais uma gameplay, ó. O jogo, ele... Ele tá offline até então. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, temos o nosso principal zão aqui. Lembrando que o jogo pode dar um errinho ou outro tal. Porque, meu... É... Tá em desenvolvimento ainda, entendeu? Um soft launch. Vamos lá. Por isso que travou naquela parte. Tive que sair e entrar novamente no jogo para destravar. Espero que não trave novamente. Bom, não foi. Aqui. Beleza. Então aqui tem a nossa energia. Aqui tem as cartas. É, toque e segure a carta para ver os detalhes. É, este ícone mostra a classe da carta. Entendi. Então vamos colocar aqui ó, já colocar ele aqui para segurar a porrada e vamos colocar um pistoleiro. Colocar o pistoleiro, o pistoleiro porque ele vai dando é uma segurança aí. Então vamos colocar esse daqui a, da tesourinha ó, já vamos na tesourada. Vamos lá. Tem o do Stiling aqui, ó. Vamos colocar o do Stiling também. E vamos ver. Cara pálida. Então tá bom, vamos vamos ver, né, do que ele é capaz. Caraca, mano, essa carta é boa, hein? Viado! Seus cuzões. <risos> Ai, caraca, mano. Esse jogo é muito louco. Eu acho que eu vou viciar nesse jogo. Não é possível, mano. Vamos lá. Lutar. Vamos colocar mais um aqui. Viado, mano. Vamos colocar outro. Desbloqueou outro. Vamos colocar. Vai que o, o grandalhão tá segurando o dano aí. Aê, ufa, consegui matar meu, 2.500 de XP ganhei na Play Games, victory, então é isso galera, esse é o básico aí do Soul Park Funner Destroyer, se vocês querem ver mais gameplays aí não se esqueçam de é, deixar o gostei, comentar, olha aqui eu vou abrindo, ó, ganhei uma bola de fogo e assim a gente vai desbloqueando cartas e aquele sistema que vocês já devem estar familiarizados. Então é isso, tamo junto, valeu, falou, eu fui!